Bom dia, meus companheiros de luta. Que a luta do povo e do trabalhador de Galiza é a luta do povo do trabalhador da Guiné-Bissau. Quero aqui render homenagem do coração e espiritual como sendo uma organização de África que a organização, a Confederação Galega escolheu a primeira para ter uma relação de cooperação, de irmandade e solidariedade com a África. Quero render a justa homenagem ao nosso querido eh, Monte por favor, levanta. Ele nos fez chegar aqui. <risos> Quando estava a exercer cargos relações internacionais, chegou até a África, nos resgatou para estarmos aqui, para fazermos parte desta família sindical galega. Quero também render a homenagem, do fundo do meu coração, ao secretário-geral, que acabou de deixar o cargo, por muito trabalho que fez para o povo galego, para os trabalhadores galegos, que continue com muita coragem ao lado dos seus companheiros. Aplausos ao nosso incansável José Luís, sempre atento, as organizações internacionais, as organizações de outra parte de África, que continue com coragem, que até que esse povo seja um povo de facto galego com a sua independência. Agora, o um momento importante, este é um pano Tradicional da Guiné-Bissau. Este pano tem muita importância para o povo da Guiné para as cerimônias, grandes cerimônias para levar as crianças à costa para o casamento, para tudo que é importante na vida de uma pessoa. Para isso, trouxemos esse pano para mostrar ao nosso secretário-geral que tem grande importância na vida dos trabalhadores galegos, que continua com a força esta luta. E este pano é um verde, verde e branco. Verde significa esperança. Esperança do povo galego ter a sua independência. Que merece. Branco na paz e amor, senhor secretário-geral. Bom, vou deixar duas camisolas é, do trabalho da, da organização das mulheres que tivemos para entregar uma mulher a você. O trabalho que Sobre, isso aqui é sobre trabalho decente, ah, trabalho decente e igualdade ao gênero.